Olá pessoal, meu nome é André Xavier, sou diretor de consultoria da BHS, MVP em Project e criador do blog do Project. Nesse vídeo vamos passar por, pela parte de gestão de demanda do Project Server 2010. E aí vamos falar sobre gestão de demanda, páginas de detalhe do projeto, tipos de projeto e fluxo de trabalho no Project Server. Sobre gestão de demanda, a gente tem, né, é, ela acaba proporcionando a, uma experiência de todo o ciclo de vida é, da gestão de portfólio de projeto. Né? Então a gente consegue desde criar uma demanda, detalhar essa demanda, depois fazer a priorização, seleção e depois a execução mesmo do projeto. Então a gente consegue fazer toda essa gestão desde capturar a demanda até é, a execução do projeto num único lugar, né? Então é, você consegue fazer várias, vários tipos de gestão de demanda, vários fluxos, né? De acordo com o um departamento ou pelo tipo de projeto, então dá para a gente trabalhar bastante essa parte de gestão de demandas. Página de detalhe do projeto, é, aí pegando aqui nessa nessa imagem eu até é, sinalizei, né? O MVA Project seria o nome do meu projeto e eu tenho aqui nesse caso duas páginas de detalhe. A página de detalhe cronograma onde eu consigo visualizar o cronograma e informações de projeto que nesse caso eu teria os campos de projeto, mas eu posso posso trabalhar de várias formas. A página de detalhe do projeto é uma página de SharePoint. Então eu poderia adicionar web parts de SharePoint, é, incluir campos personalizados do project, é, Eu eu poderia criar é, utilizando outras web outras web parts. Né? Então eu posso abrir um Excel é, por exemplo, então eu posso trabalhar de várias formas essas páginas de detalhe e as páginas de detalhe eu posso, eu tenho acabo criando uma biblioteca de página de detalhe que eu posso utilizar em algumas fases ou alguns tipos de projeto, imagina que as informações do projeto pode ser uma página de detalhe que eu vou conduzir durante todo o processo, do, do desde proposta até, a, a, até projeto. Mas, eu poderia ter uma, é, uma página de detalhe é, que só apareceria em determinada fase. E aí eu consigo trabalhar bastante. Ah, não quero mostrar para o meu usuário todos os campos. Ou eu quero até agrupar campos em determinadas páginas de detalhe. Eu consigo fazer isso. Okay. Tipos de projeto... Aí a gente é, tem uma grande novidade, é, quando a gente cria um tipo de projeto, a gente está atrelando a esse tipo de projeto, o workflow, então se tem workflow ou não e qual que é, as páginas de detalhe, os estágios, as fases, modelo de cronograma e modelo de espaço de trabalho do projeto e se tem algum departamento ou não. Então, que antigamente, por exemplo, eu via muito cliente meu solicitar ah, quero criar um espaço de trabalho diferente para cada área por exemplo então com um o tipo de projeto a gente consegue trabalhar isso ter vários modelos de espaço de trabalho, então por exemplo já tive casos de cliente que ele instalou multilingüe, então tinha inglês, português e espanhol e de acordo com a área ele criava em port... o site em o espaço de trabalho né, em português, inglês ou espanhol, então quer dizer, eu posso trabalhar isso também no tipo de projeto. É... Então, quando eu vou criar, né eu entro na central de projeto, crio um novo e aí eu tenho é... como selecionar, né? ah, se eu quero um, um... propósito de exemplo, por exemplo, que vem já na, na instalação, que é um, uma controlada pelo fluxo, e o projet, plano de projeto básico é um tipo de projeto sem fluxo. Tá? E aí fluxo de trabalho, é, a gente lembra bem sempre que nem todo tipo de projeto precisa ter um fluxo de trabalho, tá? então a gente consegue ter processos de aprovações, então a, imagina que, pelo eu passar de uma proposta para um, uma pré-seleção, eu tenho que ter uma aprovação de um gerente ou de um diretor, então eu posso trabalhar aprovações, tá? É, e o fluxo de trabalho, né, ele suporta um, um único estágio de aprovação, quer dizer, ah, é, eu tenho uma proposta, se ela for aprovada, ela já vira projeto, ou eu posso ter várias várias aprovações né? ah, insiro a proposta essa proposta ela é pré-aprovada por, um, por um gerente de área eu detalho maior depois que eu detalhei maior passa para uma diretoria talvez que aprove e aí assim vira projeto eu posso trabalhar de várias formas essa questão de fluxo com vários estágios Tá? E a gente utiliza como base o fluxo de trabalho do SharePoint, então é, a gente tem toda a parte de Workflow do Windows como base, depois a, a parte de Workflow do SharePoint para depois entrar a parte de Workflow do, do Project Server. Uma observação bem importante, é o Workflow é, ele só pode ser criado usando o Visual Studio. O SharePoint Designer não é suportado nesse caso, tá? E aí aqui, só para vocês terem ideia, é, do mais detalhado para o menos detalhado, então o menos detalhado tem o tipo de projeto, o tipo de projeto ele tem um fluxo de trabalho, o fluxo de trabalho ele pode ter é, um ou mais fases ou estágios, que pode ter um ou mais páginas de detalhes, que podem ter um, um ou mais campos personalizados, então... Eu, eu consigo é, ir do mais detalhado para o menos detalhado, ok? Era isso que eu queria mostrar. Obrigado.